Olá, bem-vindo à palestra de gerenciamento, colaboração e projetos com o Microsoft Project Planner Teams. Meu nome é José Roberto Lima, eu sou diretor na Project SA Consultoria, especialista em Microsoft Project, Project Online e Project Server. E hoje nós vamos falar sobre essas três soluções. Só para dar início, eu gostaria de expor a vocês é, nossos objetivos com relação a essa palestra Que basicamente estão em Apresentar para vocês todas as funcionalidades e diferenças Entre o Microsoft Project Online e Planner tá? As principais funcionalidades para que vocês entendam essas funcionalidades E aprendam a escolher qual é a melhor solução para o cenário de trabalho de vocês Depois visualizar os benefícios de uso integrado dessas soluções com o Microsoft Teams eu vou apresentar quatro cenários de utilização do produto. É um cenário de utilização com o Project Online isolado, outro com o Project Online conectado ao Planner, outro com o Planner conectado ao Teams, enfim, são algumas possibilidades de uso da solução para que vocês entendam essa diferença. E depois também, a partir dessa minha explicação, desses exemplos que eu vou conduzir para que vocês possibilitem o uso né, imediato da solução. Nossa agenda está composta por uma visão geral dos produtos, explicar um pouco para vocês das principais funcionalidades do Project Online, principais funcionalidades relativas ao Planner e principais funcionalidades relativas ao Teams, é fazer um comparativo tá, dessas funcionalidades por produto, entender qual produto pode, em é, um determinado requisito, atender melhor vocês, um ponto também importante, passar a visão geral de licenciamento. né, E a partir dessas informações, como fazer a escolha do melhor produto a utilizar, o benefício dessa integração e aí sim cenários e de demonstração. Após isso, vamos abrir para perguntas e respostas. Bem, seguindo a nossa apresentação vamos começar pela visão geral dos produtos primeiro eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do project online é uma solução que vai poder atender, vo atender vocês desde a geração da demanda ok? quer dizer ele vai ajudar desde a captura de uma demanda no ambiente de projeto até a seleção e priorização do portfólio entender qual é o melhor conjunto de projetos a ser executado baseado no alinhamento estratégico da empresa? Possibilitar o gerenciamento desses programas e projetos dentro da organização, podendo acompanhar programas e projetos com seus indicadores, se eles estão dentro do prazo, custo. Controlar as tarefas que estão sendo executadas. Né? Poder também fazer uma análise de capacidade de recursos, que isso é um ponto muito importante poder entender quanto a empresa ainda consegue executar de projetos baseada nos recursos que ela tem disponível, quais são os recursos com maior carga, menor carga, daí por diante. A parte de relatórios, que integrado ao Power BI, ele possibilita a geração de, de poderosos relatórios e dashboards para extração de, de informação. E também a parte de documentação, riscos e problemas. Então, aqui eu tentei colocar para vocês quais são as principais funcionalidades da solução. Ok? Nossa segunda solução que nós vamos tratar na apresentação é o Microsoft Planner. Bem, o Planner, como ponto forte da solução, ela possibilita uma organização visual do trabalho. Né? É muito é intuitivo de você trabalhar com a solução e a solução é fácil de você visualizar tudo o que você precisa fazer, quem é o responsável, enfim. É uma solução, como eu acabei de falar, fácil de usar, voltada à colaboração com notificação por e-mail, a parte de documentação também. É interessante dentro da solução, quer dizer, eu vou tentar abordar todos esses pontos, desde a estrutura de um, de um, um conjunto de atividades dentro do Planner, como é que eu consigo colocar uma, um indicativo dessa atividade, um responsável, e, e documentações e tudo mais. E o terceiro produto que nós vamos abordar na nossa apresentação é justamente o Microsoft Teams que ele é um produto voltado à colaboração entre times, quer dizer, o forte da solução é ser um hub, onde você vai poder trabalhar em conjunto com um time de projetos, com é, comunicação instantânea desses projetos, é, a parte de chamadas, conferências, enfim a solução ela é voltada a justamente a colaborar e integrar o trabalho que um outro ponto forte é a integração com outros aplicativos podendo dentro da solução você trabalhar com o Microsoft Planner com outras soluções como Power BI e enfim Forms que eu vou demonstrar para vocês e também um pouco da parte de documentação dentro do Teams. Bem, com esse, com esse conjunto de aplicativos, eu vou tentar exemplificar para vocês como a solução é, utilizada em conjunto ela possibilita transportar a informação entre as aplicações e depois você receber dados de execução de projeto integrados ao Planner e posteriormente levados até o Project Online gerando é, informações do status do projeto, consequentemente programa portfólio e o avanço dessas informações tá ok bem é para dar segmento nós vamos partir para um comparativo entre as funcionalidades e aí eu vou abordar nesse momento Planner e project online basicamente eu vou trabalhar comparando o que um ou outro pode é, oferecer de uma maneira geral e durante a demonstração eu vou tentar expor detalhadamente essa diferença entre os dois produtos. A visualização, eu vou começar falando primeiro da parte de projetos. Eu tenho a minha parte de visualização da minha lista de projetos, que eu eu, é possível é, é acessar nas duas plataformas, com uma diferença que dentro do Project Online, o fato de eu poder criar filtros, criar campos personalizados, eu consigo ter uma, um agrupamento, quer dizer, eu consigo mostrar essa informação do jeito que eu desejar. No caso do Planner, ele é uma solução que já existe um aplicativo mobile Microsoft, na qual você pode instalar na, no seu celular, muito interessante de usar, também vou demonstrar ele para vocês, simples e interessante de usar. No caso do Project Online, eu sou dependente de um aplicativo terceiro, eu não tenho um aplicativo nativo Microsoft que disponibilize é, para instalação no meu celular. Bem... Parte de projeto, também seguindo, eu gostaria de falar um pouco dessa questão de a possibilidade de criar exibições, grupos e filtros personalizados. Assim como o segundo item que permite coleção de campos de projetos personalizados. O que é que acontece? No Project Online eu consigo criar campos personalizados do tipo localidade, tipo de projeto, gerência, enfim... E a partir desses campos, agrupar visualizações do meu projeto, do meu programa ou do meu portfólio, enfim. Eu consigo agrupar é, essas informações, não só do andamento do projeto, mas como dados do projeto, do tipo custo, custo por área, trabalho por área e outras mais. No caso do Planner, ele não possibilita esse tipo de agrupamento. Então, eu tenho simplesmente a visualização do projeto, dos projetos que eu estou trabalhando, dos planos que eu estou trabalhando e das atividades que estão dentro desses planos para execução. Outro ponto também é a questão de controle sobre exibição de informações dos dados do plano. No Planner, eu consigo controlar para quem esses planos serão exibidos. No Planner e no Project, né? mas quando eu chego no ponto de controle, quer dizer, de quem pode editar um plano, eu não tenho esse controle dentro do Planner. Uma vez que eu faço parte daquele plano, até, até tem sentido tudo isso, porque a ideia é justamente proporcionar que a equipe de projeto trabalhe com uma metodologia ágil, fácil de, de seguir é, em cima do, do projeto. Eu não, tenho, eu não tenho como controlar essa edição. No caso do Project, não. No caso do Project, eu tenho um papel do meu planejador, o meu gerente de projeto, que ele vai estruturar todas as atividades de projeto. Essas atividades são atribuídas a determinados recursos de projeto e esses recursos eles podem informar progresso, informar uma alteração de início, término, é, percentual de avanço e tudo mais. Mas essas informações são passíveis de aprovação pelo gerente de projeto. Quer dizer, sem essa aprovação eu não tenho uma alteração direta no meu plano. E isso aí faz uma diferença. Mas ao mesmo tempo, é... apesar desse controle maior, né? eu também tenho a questão da flexibilidade de solicitar essas alterações. Uma vez aprovado, essas alterações possam ser válidas dentro do, do meu cronograma. A questão de documentação nas duas soluções, eu posso ter documentos associados nas duas soluções, com uma diferença que, tratando do Project Online, eu posso ter uma sofisticação maior a partir da integração com outras soluções, por exemplo, fluxos para aprovação de documento de projeto, que eu posso vincular via Flow. Eu tenho algumas funcionalidades a mais com associação a outros produtos da própria Microsoft e ambos possuem a característica de ter a parte de posts ou discussão dentro do ambiente de projeto. Tá? O nosso próximo passo é fazer uma análise da questão de tarefas. Como eu falei anteriormente, é também eu tenho como não só visualizar a minha lista de projetos a partir de um aplicativo móvel do Planner, mas como acessar esse, esses planos e informar o andamento de cada plano. No caso do Project, mesma, mesma realidade, eu passo a ter um app terceiro apenas para fazer isso. Tá? É, nas duas soluções eu consigo visualizar o resumo do, do, da minha lista de projetos, as atividades que eu tenho para fazer nas duas aplicações. É, eu não consigo no Planner fazer associação de esforço Quer dizer, o Planner ele é voltado para eu informar se a tarefa não iniciou, se ela está em andamento ou se está concluída. Nós costumamos utilizar a regra, é, é como se eu estivesse falando de 0, 50 e 100. Só que no Planner ele não informa o percentual. O que eu posso informar é a data de início, a data de conclusão, ou se ela não iniciou, está em andamento e, e se ela foi concluída. Já no caso do Project Online, não. Eu tenho essas informações, e eu posso disponibilizar. O fato de eu também ter esse cenário, eu não tenho relacion é, informações relacionadas a custo no Planner. Tá? É, se você precisar, por exemplo, fazer uma, um apontamento é, do custo de uma atividade ou de um trabalho relativo àquela atividade, você tem que fazer isso via Project Online e não via Planner. Tá? Eu passo a ter... Discussão entre uma atividade, né? um post entre uma atividade no Planner e não no Project. Eu posso associar, é, associar arquivos individuais a essas atividades, quer dizer, eu posso ter arquivos vinculados a projeto e arquivos vinculados a tarefa específica de um determinado projeto. E aqui. É um ponto muito importante no comparativo entre as duas soluções, o Planner não possui o mecanismo de cálculo como possui o Project ou Project Online que vai calcular a data de conclusão da atividade baseada nas suas, é, no processo de predecessora, sucessora, não, ele não tem esse mecanismo de cálculo que eu vou encontrar no Project. Assim como eu não posso associar riscos e problemas a uma atividade ou a um plano no meu Planner, e posso associar isso dentro do Project Online, tá? E eu também não tenho preenchimento de quadro de horários, e aí é a mesma regra, eu não tenho quadro de horários porque eu não tenho associação de esforço às atividades nas tarefas do Planner, Ok? Só para fechar um pouquinho desse comparativo macro de atividade, de funcionalidade, na verdade eu vou continuar falando aqui de API, uma coisa muito interessante, tanto o Planner quanto o Microsoft Project, eles possuem API disponível para fazer desenvolvimento, então hoje é possível sim você acessar o Planner, utilizar a API do Planner e criar integrações, por exemplo, entre Project e Planner, né? é, Também utilizar a API do Planner para fazer outras integrações, eu também tenho a possibilidade de personalizar a interface do usuário, falar um pouquinho agora, inverter aqui a sequência para falar um pouco dessa questão de desenvolvimento, eu consigo personalizar a interface do usuário no Project, aí no caso do Planner eu já não consigo, e gerenciar informações offline apenas no Project, porque o Planner ele vai estar tá online, então basicamente esse é o comparativo entre as duas soluções, as macro funcionalidades entre as duas soluções, olhando do ponto de vista de projetos, do ponto de vista de tarefas. E aqui um ponto especial que eu deixei nesse, nesses três itens, principalmente a questão de API, que é muito interessante para você criar soluções. Uma delas eu vou apresentar inclusive aqui para vocês. E a parte de trabalho offline e manipulação da interface do usuário um outro passo que nós vamos falar que eu considero também muito importante nesse processo de seleção de qual ferramenta eu vou trabalhar é a questão do licenciamento eu tenho deparado com muita muitos clientes que eles solicitam uma implementação às vezes de um project online é, integrado ao Planner, porque ele já tem algumas licenças de Planner disponíveis dentro do pacote de licenciamento dele para a equipe que está desenvolvendo, e ele gostaria apenas de ter um informativo de andamento da atividade, se ela iniciou, se ela está é, em andamento, se ela já foi concluída, e fazer essa integração, quer dizer, montar todo o planejamento do projeto via Project Online e utilizar o Planner para coletar essas informações. Mas eu queria deixar aqui disponível para vocês os principais pacotes e entender como funciona. Licenças do, de Office 365, Business Essentials, Premium, Enterprise E3 ou E5, ele já, ele já contempla o Planner e o Teams dentro da solução. ok? No caso do Project Online, eu preciso fazer essa aquisição em separado. E aí eu tenho três tipos de licença. A primeira, que nós chamamos de Project Online Essentials, que ela é voltada para as pessoas que é, colaboram no ambiente de projeto, basicamente equipe de projeto, onde ela vai poder formar avanço de atividade, colaborar com documentação, com riscos, com problemas. A segunda, que é Project Online Professional, eu vou simplificar e falar que ela é direcionada aos gerentes de projeto, Ok. E aqui uma coisa interessante, a licença do Project Online Professional, ela permite tanto acesso ao PWA, o Project Web App, assim como eu tenho a possibilidade de fazer o download e instalar o Project Desktop da minha máquina e conectar esse Project Desktop ao meu ambiente online. E eu tenho a licença do Project Online Premium, que ela contempla todas as funcionalidades da Professional, Inclusive a questão de poder fazer o download do, do desktop e também ela é voltada mais à seleção e as funcionalidades de seleção, priorização de portfólio e o workflow, tá? Eu coloquei aqui um link mais informações nesse link que vocês vão poder visualizar é, em detalhe as demais licenças disponíveis para aquisição e quais produtos essas licenças contemplam, tá? Bem. Com base nesses pontos que eu coloquei para vocês, é, quais são as funcionalidades que a cada ferramenta tem, quais são os licenciamentos é, disponíveis e qual o custo desse licenciamento eu vou ter para a minha realidade de projeto. Lembrando que a maturidade no gerenciamento de projeto ela é evolutiva, então vocês podem iniciar com uma solução mais simples e vocês irem Crescendo ao longo do tempo nessa utilização, eu vou passar para o processo de escolha. Quer dizer, como eu faço a escolha do produto na hora de utilizar. E a escolha do produto ela é algo muito simples. Um, uma sugestão que eu dou para vocês é fazer uma lista das principais necessidades. Por exemplo, eu coloquei aqui Preciso controlar tarefas, mas a empresa não tem familiaridade fer com ferramentas de gerenciamento de projeto Opa, isso aqui é um alerta Isso aqui é um alerta que eu preciso de uma solução mais simples é, Visual né? E ajude de uma maneira rápida nesse processo Sem uma complexidade do ponto de vista de funcionalidades Que essa equipe provavelmente nem vai usar no primeiro momento um outro ponto, por exemplo, a minha empresa precisa controlar apontamento de horas dos recursos. Opa, se a minha empresa precisa apontamento de horas, eu já faço um vínculo e eu já percebo que o Planner não vai ser essa, essa ferramenta que vai me, vai me auxiliar. No caso, sim, o um Project Online, porque ele, sim, permite o um apontamento de horas. Ou, preciso disponibilizar de uma maneira simplificada de visual o progresso e quem está executando. Quer dizer... Pode ser que eu utilize o Project para fazer todo o meu planejamento, faça um link com o meu Planner e só disponibilize de maneira simplificada esse visual para trabalhar, mas eu tenho essas informações via é, Project Online. Ou Uma outra solução que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte. Preciso gerenciar cronogramas no Project permitindo a flexibilidade para os membros de equipe. Então eu posso ter uma solução. Onde eu vou fazer todo o meu planejamento, toda a minha estrutura baseada no Project online. E eu vou fornecer, eu vou integrar a minha solução com o planner e fornecer para a minha equipe de projeto essa flexibilidade. Lembrando que, quando eu tenho esse tipo de integração, quando eu tenho ou uma integração ou um vínculo de uma atividade ao planner, eu posso ter flexibilidade no meu cronograma, quer dizer, eu posso ter atividades é, que eu vou fazer no meu planejamento cascata e outras atividades que eu vou fazer no meu planejamento ágil. Tá? Com base nessas informações, nessa lista de informações que eu estou sugerindo para que vocês façam, depois vocês vão fazer um comparativo e colocar numa balança, vocês vão pesar qual a solução melhor atende. Aqui eu estou colocando apenas alguns exemplos, mas, por exemplo, preciso controlar tarefas, mas a empresa não tem familiaridade. Eu indicaria iniciar com o Planner. Preciso controlar horas, não tenho dúvida. Project Online é a melhor solução. Preciso disponibilizar de maneira simplificada o visu e visual o progresso a quem está executando. Quer dizer, eu posso ter meu planejamento no Project e vou fazer um link com o Planner e disponibilizar esse visual mas na última solução eu preciso gerenciar os meus cronogramas e eu quero dar flexibilidade para os membros, mas aqui eu quero controlar, quer dizer eu preciso ter um retorno do, avan do avanço, se já iniciou ou não iniciou essas atividades eu posso ter o meu project online é, integrado com plena fazer uma integração dessas duas soluções depois que eu faço a escolha Agora eu vou falar um pouco dos benefícios do uso integrado dessa solução ao Teams. Eu vou começar com a melhor de todas. Ele é um, o Teams ele é um centralizador do trabalho, ele é um hub. Então com isso você está dando a possibilidade de seu usuário trabalhar em um único local pegando dados um exemplo do planner podendo visualizar um relatório de power bi e esses dados do planner sendo vinculado ao project online é uma solução muito adequada à forma de trabalhar hoje pelo dinamismo e como eu já abordei comunicação em, ter em tempo real né todos eu estou colocando aqui eu estou usando até um termo todos e tudo na mesma página quer dizer esse hub centralizador integrado ao Office 365, aplicativos terceiros, tudo isso com uma segurança é, na troca de informações. Bem, considerando todos esses pontos que eu passei para vocês, eu gostaria agora de chegar na parte de cenários e demonstração, que é justamente onde nós vamos explorar essa, essa apresentação. Eu vou começar com uma empresa chamada Creative Idea, é uma empresa fictícia que ela é da parte de mídia digital e ela possui alguns requisitos dentro do ambiente de trabalho. Ela precisa controlar pequenas ações de marketing na web, controlar quem pode exibir o projeto, né, o plano de projeto, ela quer colaborar com os executores. Ela precisa ter uma interface gráfica dessas atividades. Também ela gostaria de ter arquivos vinculados às tarefas, para que ela possa compartilhar é, orientações de configuração, produtos realizados e tudo mais. Poder postar isso e ela tem um cenário específico que é consultores externos. Quer dizer, ela tem pessoas que só podem acessar essa, essas informações de projeto através de dispositivo é, móvel, tá? então eu vou utilizar esses pontos de controle, de requisitos, melhor falando, do nosso cliente aqui, a Creative Idea, e nós vamos fazer uma demonstração da solução, nesse caso uma solução específica baseada no Planner, e eu vou mostrar para vocês cada ponto desse sendo tratado na solução. Bem seguindo aqui com a nossa apresentação, eu vou acessar o Microsoft Planner. Como vocês podem ver, aqui na página inicial do planner eu tenho um acesso, uma visualização a todos os planos né, que eu estou controlando, que são os planos favoritos. Essa visualização é chamada Hub do Planner. Eu também posso ter a visualização das minhas tarefas, dos meus planos favoritos e dos meus planos recentes. E é muito simples. Para eu transformar um plano recente em favorito, basta que eu clique e adicione a favoritos. Nós vamos agora criar um novo plano. Quando vou criar um plano, eu vou chamar o meu nome nome da nossa empresa. No caso, eu posso tornar esse plano público ou esse plano particular, nós vamos fazer um plano particular, e aqui eu vou falar que é o nosso plano de Marketing Web. Vou fazer a criação desse plano, e a partir da criação desse plano, nós vamos inserir tarefas, montar nossa equipe e distribuir essas informações. Criar o nosso plano. Começo aqui, tarefas pendentes. Eu ainda não tenho nenhuma tarefa. Na parte superior, nome do plano. A opção de eu tornar esse plano plano é, nos favoritos. Eu estou fazendo isso agora. Já trouxe o creative idea para cá. Eu tenho a visualização de quadro. Eu tenho a visualização de gráficos, onde ele mostra as tarefas. Ele mostra quantas estão atribuídas e em qual bucket está atribuída. Eu posso ter uma visualização de agenda, que também é muito interessante. E aqui eu tenho a parte de conversas, de membros. Eu vou clicar aqui em membros, que tanto indo aqui, quanto aqui pela lateral, eu posso adicionar membros ao meu plano. Então, eu vou adicionar aqui. Na minha rede do meu plano. adicionei esses três membros a um plano, quer dizer, no momento que esses três membros são adicionados, eles podem acessar esse plano. Se eu clicar aqui, eu posso remover facilmente o membro do plano. E na lateral eu tenho também os meus filtros, onde eu posso escolher como eu gostaria de visualizar as atividades. Eu vou voltar para o meu quadro e vou criar três atividades só para servir de exemplo do nosso plano. Então eu vou criar aqui a revisão da estratégia de negócios. Eu vou identificar lacunas e oportunidades. Analisar o meu modelo de negócio. Estabelecer a estratégia de marketing. Criei aqui quatro atividades. Uma ação importante é que quando você for iniciar o seu planejamento, você vem aqui em configurações do plano. Essas configurações permitem, primeiro, é, eu posso copiar o um link para enviar esse plano, eu posso adicionar o plano um calendário do Outlook, em configurações do plano, essa opção aqui, ó, enviar e-mail ao grupo quando uma tarefa for atribuída. Assim todos ficam é, cientes do que está acontecendo. Eu vou entrar em estabelecer a estratégia de marketing, vocês podem ver que agora eu já posso atribuir, eu vou atribuir essa atividade para o José Roberto, e eu vou colocar uma data de início, vou falar que essa atividade pode iniciar amanhã, uma descrição do que precisa ser feito. E uma coisa bem interessante, eu posso colocar uma, um check-list para que eu lembre na hora de executar a tarefa, então eu posso vir aqui e eu colocar, é, por exemplo, agendar a reunião... Ah, para Uma ordem de execução, posso alterar essa minha, essa, essa minha informação, basta que, com que eu clique para falar que foi concluída. Eu posso adicionar um arquivo, um link, eu vou selecionar aqui um arquivo para fazer o upload, eu venho aqui. Selecionar, por exemplo, um documento PPT. Posso escolher se eu quero que esses checklists apareçam ou não no meu plano, aqui no meu cartão do plano, né? E eu também posso escolher que mostre o arquivo anexado no cartão do plano. E eu coloco um comentário aqui. É, PPT anexado, quer dizer, eu gravo essa informação e ele vai criar um histórico dessas atividades, tudo certo. Uma coisa também interessante, posso escolher essa exibição e eu posso escolher também que a descrição da tarefa vá para o plano, tá? quer dizer, são opções que eu tenho aqui. Dentro do meu plano. E na lateral, vocês podem ver que eu tenho esses rótulos. Esses rótulos são bem práticos. Você coloque um indicativo. Eu vou falar que esse aqui é urgente. Vou falar que esse aqui é importante. E esse aqui é um alerta. Só mesmo para exemplificar. E eu vou falar que essa atividade é uma atividade que eu tenho que ter um alerta para que não tenha nenhum problema. Então, eu já tenho esse indicativo aqui, eu tenho as informações do que eu preciso fazer e a partir daí eu consigo trabalhar na minha atividade. Bem, eu posso realizar essas informações em todas as minhas, as demais atividades, eu vou atribuir essa atividade também aqui para o Zé Roberto, vou falar que ela é importante, Vou fechar e assim por diante. Bem, como vocês podem ver, eu atingi o, o primeiro objetivo que era controlar pequenas ações de marketing e controlar quem pode exibir o plano. Essas pessoas aqui têm acesso ao plano. ok Exibição gráfica das tarefas. Assim como eu posso ter essa visualização, eu posso adicionar aqui, por exemplo, tarefas. Andamento e um outro bucket para tarefas E essa tarefa aqui, eu vou clicar, eu vou falar que eu já iniciei e eu simplesmente posso trazer essa tarefa para esse outro bucket aqui e ela passa para minha área de tarefas em andamento, quer dizer, eu tenho essa visualização, é uma versão, uma visão bem simples, eu posso enviar, trocar aqui, e mostra a quantidade de tarefas pendentes, em andamento e concluída, e com quem tem essas atividades, quer dizer, quantidade de atividade atividades é, por executor, eu tenho uma agenda também, está aqui a minha atividade, eu posso visualizar de maneira bem simples. Eu fiz a associação de um arquivo à tarefa, né? E agora uma coisa interessante, eu falei que eu precisava de uma solução de um aplicativo móvel né? para que pessoas pudessem trabalhar. Então eu vou acessar aqui meu telefone, eu vou vir nos meus aplicativos e eu tenho um aplicativo aqui Planner. Quando eu clicar nesse aplicativo ele vai trazer todos os meus planos. E aqui o Creative Aid, da forma que nós falamos. Né? Eu vou acessar e eu consigo visualizar aquelas atividades que eu falei aqui. Eu vou pegar a análise de um modelo de negócio. Eu tenho estabelecida estratégia de marketing. Isso aqui é pendente. E eu posso trocar a minha visualização. Eu quero saber o que está em andamento, por exemplo. Ah, em andamento ele vai filtrar as minhas atividades em andamento, para quem está atribuído, enfim, eu posso escolher o que eu quero, eu também posso editar o meu plano, assim como se eu vou pegar a análise do modelo de negócio, por exemplo, eu vou falar que essa atividade aqui, ela também está em andamento. Certo? Eu posso colocar anexos nessa atividade, posso definir a data de início, vou falar que eu comecei hoje, eu dou um OK, perfeito, estou trabalhando, pode ver que ela já saiu aqui dessa minha visualização, porque ela já passou para o meu bucket de andamento. Eu posso selecionar por bucket, eu posso selecionar o rótulo, enfim. Eu tenho todas as funcionalidades que eu tenho nessa tela, eu posso trabalhar aqui. Então, de uma maneira bem simples, eu vejo todos os meus planos, eu posso olhar as minhas atividades, eu posso olhar o Hub do Planner, quer dizer, eu tenho essas informações e trabalha com essas informações de uma maneira muito simples. tá? Essas informações, elas vão para o Planner e uma vez que eu atualize meu plano, isso vai processar e essas informações voltam para cá. Quer dizer, essa é a primeira demonstração que nós fizemos como utilizar o Planner para fazer controles simples. né? De atividade, aqui eu analisar o modelo de negócio, já aparece para mim em andamento. Então, como é que eu posso posso trocar essa atividade também de bucket e por aí vai. É, essa é uma forma que eu apresentei para vocês de trabalhar com o Planner, controlar essas atividades e atender uma necessidade específica da organização. Agora nós vamos partir para um outro cenário, que é o cenário onde eu vou controlar minhas atividades apenas pelo Project Online. Bem, agora que nós já vimos a apresentação relativa ao Planner, nós vamos passar para uma segunda empresa fictícia, a AA, que ela é um escritório de arquitetura, que nesse caso eu já tenho características diferentes da primeira e requisitos diferentes, que aqui eu preciso controlar o desenvolvimento dos projetos, né? Eu preciso ter uma, uma visão consolidada desses projetos, mas nessa empresa só o meu coordenador de projetos possui experiência em project, equipe de arquitetos não. Então eu vou ter que atender perfis diferentes abordados na mesma solução e que possibilite o acompanhamento e visualização desses meus projetos e ao mesmo tempo ajude a equipe de arquitetos a se organizar e executar o trabalho. Também aqui eu quero dar liberdade para o executor e um ponto crucial, associar arquivos à atividade. Bem, com esse cenário eu vou propor a implementação do Project Online, só que vinculado ao Planner. Eu vou escolher tarefas específicas que eu tenho dentro do meu cronograma relativo à equipe de arquitetos e eu vou fazer um vínculo dessas atividades. Então, vamos à demonstração. Então, aqui nós temos um, um, um exemplo que seria o nosso prédio comercial nos Estados Unidos, que a AA está fazendo. E a AA tem algumas atividades e... Parte dessas atividades, elas vão ser controladas e acompanhadas pelo, pela parte do time de arquitetura. Então, eu vou pegar essa atividade aqui e eu vou vincular essa atividade ao Planner. Eu vou usar esse link na parte superior, eu vou clicar e ele vai aparecer essa opção de Link to Planner. Um detalhe importante: para que essa opção funcione, eu devo estar utilizando o Project Desktop para Office 365. O meu projeto deve estar publicado, ok? É importante, é necessário, na verdade, que ele esteja publicado. E eu preciso ter um plano já criado no Planner. Aqui eu posso fazer a busca pelo plano. Então eu vou colocar aqui o prédio comercial, que foi o nome que eu já dei para esse plano. Ele já encontrou aqui. Eu vou criar o link. O que acontece nesse momento da criação do link? O meu gerente de projeto ele passa também a ser o owner desse plano. Então aqui ele criou ó, um link para o plano. Na qual ele pode clicar, acessar esse plano diretamente do Microsoft Project. Eu vou fazer aqui a publicação das minhas atividades. Vou retornar aqui o Pleno e eu passo a ter as informações para trabalhar aqui no meu prédio comercial com vínculo direto àquelas atividades que eu desejo controlar aqui. Um ponto importante é, é o seguinte, as atividades, o plano que eu estiver trabalhando aqui, vinculado àquela determinada atividade, ele não vai atualizar automaticamente o Microsoft Project. Então, se eu crio aqui é, uma visita técnica, por exemplo, eu preciso acompanhar o desenrolar dessas atividades aqui, para que depois eu visualize aqui no meu plano, dentro do Microsoft Project e eu informe essas atividades, como elas, vão, é, como elas impactam a conclusão dessa atividade principal, que é do elevador, tá? É, eu não vou ter como retornar essas informações de maneira automática. Esse é o ponto principal dessa integração. Um benefício é que você tem todas as funcionalidades do Project Online, só que eu também estou fornecendo ao meu grupo de arquitetos, o Planner para trabalhar. Porque aqui, eu posso adicionar outros arquitetos ao plano, e vou seguir com aquela mesma atividade que eu posso criar. Atribuo essa atividade, ou deixo o que meu grupo possa trabalhar em cima de uma determinada atividade. Aí é uma diferença que nós temos nesse trabalho relativo ao Planner, ligado ao Microsoft Project. Nosso terceiro cenário já é um cenário um pouco mais complexo. É uma empresa chamada Fexagona, uma farmacêutica, e ela precisa controlar projetos de desenvolvimento de produtos ela tem colaboração com executores, consolidação do portfólio. Ela precisa gerar indicadores de planejado e realizado. E esses indicadores precisam ser tanto quanto a progresso das atividades, quanto a horas trabalhadas nessas atividades, quer dizer, ela precisa ter esse controle. Ela precisa associar arquivos às atividades, fazer gerenciamento de riscos e problemas e um ponto específico ela tem aqui, uma metodologia própria. Então, nesse aqui, esse cenário específico, eu vou apresentar o uso do Project Online. Só o Project Online, para que nós possamos extrair todas essas informações e atender a esse requisito específico da empresa Hexagon. Vamos iniciar nosso cenário aí da hexagona empresa farmacêutica lembrando que um dos requisitos era o controle de projetos de desenvolvimento de produtos ela queria uma colaboração com os executores da atividade visualizar o portfólio indicadores associar arquivos a tarefas riscos problemas e ela tinha uma característica especial que ela, possu ela possuía metodologia própria bem aqui no projeto online eu escolhi demonstrar esse projeto para vocês, de suplemento alimentar, desenvolvimento. Primeiro, como ela possui metodologia própria, no projeto Online eu consigo fazer a implementação de um fluxo com essa metodologia, na qual eu defino para cada etapa, para cada estágio do, do meu projeto, as ações que eu preciso tomar. Aqui na lateral, eu também tenho um controle desse projeto, quer dizer... Eu tenho os dados, eu posso visualizar informações complementares, eu posso fazer a seleção, é, impacto estratégico, lições aprendidas, governança e mais o meu cronograma. Quer dizer, eu consigo pegar todas as informações que estarão estabelecidas na minha metodologia e trabalhar com elas. Nesse exemplo também, eu peguei essas atividades, aqui e atribuir essas duas atividades aqui para o José Roberto. Nesse caso, para mostrar a colaboração para vocês, que uma vez as atividades atribuídas, o José Roberto, além de ser notificado, ele pode vir aqui no quadro de horários, essas atividades vão aparecer aqui no quadro, então aqui eu tenho a atividade de levantamento de estimativa de custo. Eu posso falar quanto eu trabalhei nessa atividade hoje. Eu tenho captura de horas de trabalho. Essa informação. Posso enviar essa, esse meu quadro. Eu também posso voltar aqui na minha área de tarefas e importar essas informações para aquele meu projeto e informar o avanço do projeto. Fora isso, eu tenho a opção também de acessar o site do projeto. Né? Uma vez que eu acesso o site do projeto, eu posso cadastrar riscos, issues, documentação de projeto, então aqui nesse exemplo eu tenho o cadastramento aqui de riscos de projeto, onde vocês vão poder visualizar vários riscos anexados ao meu projeto. Eu tenho uma área de documentos onde eu posso anexar, controlar toda a documentação, a minha documentação de projeto. E assim eu consigo atender os requisitos dessa empresa através do Project Online. É importante que vocês vejam a diferença grande entre as soluções. Aqui eu estou fazendo meu planejamento todo é, linear, estou em cascata, estou atribuindo essas atividades por, por recurso, o recurso diretamente informe essas atividades. Após o informe das atividades, eu não só tenho o progresso dessas atividades e consigo visualizar indicadores e também na minha central de projetos eu consigo acessar todas as informações daquele projeto. Quer dizer, aqui eu tenho uma visão consolidada do meu portfólio e essa visão pode me falar em que fase eu estou e como estão os meus projetos, ela pode gerar uma visão de governança, mostrando quais etapas eu já cumpri ou não do meu trabalho. Quer dizer, eu tenho várias formas de trabalhar, agrupar informação que eu comentei com vocês anteriormente. Fazendo é, o comparativo né das duas soluções, vocês podem ver que aqui eu tenho um gerenciamento de projeto onde eu posso criar campos personalizados, criar etapas, criar estágios criar fluxo para controlar meus projetos, agrupar esses projetos da forma que eu achar mais interessante. Então eu quero ver meus projetos como proprietária, quer dizer, aqui eu já tenho uma visão totalmente diferente, onde eu consigo visualizar quais são as pessoas que estão trabalhando em cada projeto, quem são os gerentes do projeto, fase e, e muito mais. Sem contar com a questão de gerenciamento de riscos, problemas e outras, outras funcionalidades que eu posso ter disponível no Project Online. E por último, nós vamos trabalhar numa empresa chamada Game Comp. É uma desenvolvedora de games e aqui eu tenho um cenário muito interessante. Eu preciso controlar o desenvolvimento de games e nesse desenvolvimento eu vou ter atividades é, que são realizadas pelo grupo de desenvolvedor e outras não. Eu vou precisar colaborar com esses executores, consolidar meu portfólio e um ponto aqui, gerenciar indicadores. tá? Associar arquivos de, de, a tarefas de projeto, riscos, problemas e essa empresa possui uma metodologia própria, só que ela é uma metodologia híbrida. Quer dizer, nesse caso específico eu vou ter que atender... Pessoas que vão trabalhar apontando é, horas em atividades e pessoas que vão trabalhar é, simplesmente falando se a atividade já começou não começou e tendo a liberdade de organizar seu trabalho. Para esse cenário específico, eu vou apresentar para vocês como utilizar o Project Online integrado ao Planner, fazendo com que as atividades sejam planejadas no Project Online. Eu escolho as atividades que vão para o Planner. O recurso recebe no Planner, ele vai poder trabalhar nessas atividades via Planner e depois devolver essas atividades para o Project. E aí sim, eu, eu consegui gerar os indicadores e relatórios, enfim, todas as informações que eu necessito para o ambiente de projeto. Então vamos seguir aqui para o nosso demo. Nesse nosso último cenário de demonstração, nós vamos acessar um ambiente... Na, no qual nós configuramos uma integração entre o Project Online e o Microsoft Planner. Eu vou entrar aqui nesse projeto. A diferença é que essa integração, ela leva para o Microsoft Planner todas as atividades que eu desejar e depois ela traz também essas informações da ferramenta. Então, como vocês podem ver aqui, algumas, eu montei um cronograma simples e algumas atividades... Elas estão sentadas, setadas como integrar com o um Planner? Não. E algumas atividades como sim. A tarefa 6, a 7 e a 8. Quer dizer, aqui eu posso ter um, um trabalho é, com uma metodologia tradicional. E aqui com uma metodologia ágil. Eu vou publicar essas informações. Vou fechar meu projeto. E vou abrir o Microsoft Planner. No Microsoft Planner eu vou buscar o meu plano relativo àquele projeto. Que é o conector de integração. E nele eu visualizo aqui as tarefas 6, 7 e 8 já prontas. Para que eu possa trabalhar. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela tarefa 6. Eu vou colocar ela como uma tarefa em andamento. Vou editar essa tarefa. Vou falar que ela está em andamento. Vou fechar. O sincronismo vai, conhecer, vai acontecer entre essas duas plataformas e agora eu vou voltar para o meu Project Online. Conector de integração com o Planner, vocês viram que eu já tenho uma atualização de 5%. E aqui ele já trouxe a tarefa 6, falando que ela está integrada ao Plena. Quando começou, ela está em 50%. E quem atualizou? Quer dizer, aqui eu tenho uma verdadeira integração entre as duas ferramentas. Eu posso montar todo o meu planejamento via é, Project Online e depois disponibilizar apenas as tarefas que eu desejo para trabalhar no Microsoft Planner. E, em seguida, eu posso trazer essa informação de execução do meu projeto conforme ela for estipulada no Planner. E só para fechar a nossa apresentação, eu vou acessar aqui o Microsoft Teams, e vou mostrar para vocês que nós podemos trabalhar o Teams integrado ao Planner. Por isso que eu falei que nós iríamos trabalhar com as três soluções. O Teams, como eu havia falado para vocês, essa integração. E eu posso dentro do Teams, onde eu tenho toda a minha parte de comunicação, eu tenho chat, eu tenho reuniões online, eu também posso ter integrado o Planner. E eu visualizo todas as minhas atividades. Pode ver a atividade que eu estava trabalhando. Que está em andamento. Que é o conector de integração com Plena. Eu tenho essa atividade aqui para trabalhar normalmente. Então essa é uma vantagem da integração. Eu tenho um único local. Onde eu posso trabalhar mais de uma solução. Toda a parte de comunicação. Documentação. E eu também posso inserir. Outras aplicações caso. Eu desejo. Bem, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou abrir é, para perguntas e respostas. Obrigado.